Olá meus amigos e minhas amigas Olha só gente Peço perdão a vocês por não ter postado bastante vida esses dias É que eu estou aqui me preparando gente Para fazer o meu telhado Consegui comprar aqui as telhas gente Uma telha muito legal Telha muito boa, forte Esperei um tempo aí para comprar uma telha legal, Gente, e eu vou fazer aqui o meu telhado Quando eu tiver com o meu telhado concluído A gente retorna aí as receitas Que o espaço está cheio de material Não tem como fazer Receita, tá bom? Muita, tem muito pó, entendeu? Tem muita poeira, tenho que limpar tudo, beleza? E tem muita areia guardada aqui, onde vai ser a pia. Tem muita coisa, o banco também está guardado, muita coisinha, tá bom? Mas, gente, aqui pra fazer esse telhado, gente, eu vou chamar aqui um, um colega aqui, uma pessoa, uma pessoa que trabalha com telhado, e ele vai fazer esse telhado pra mim, tá bom? Olá, meus amigos, olha só, olha só eu aqui. Dando aqui umas dicas para vocês, o Robson me pediu, o Robson Zé pediu aqui para mim vir aqui, que eu vou explicar para vocês no canal Zé Maria Lima, aonde, o que eu vou fazer aqui nesse telhado, entendeu, vou dar aqui todas as explicações, vou mostrar as dicas como fazer o telhado, aqui eu já, já tenho um vídeo aqui mostrando como eu fiz essa coluna, essa coluna aqui a gente fez só com a coluna, depois revestiu só com, com gota de cimento, entendeu, não, não, aqui não teve reboco Teve aqui um travamento Aqui eu vou mostrar como os caibros, certo? Aqui vai ser um telhado legal No canal Rob do Zé não vai ter essas dicas de telhado Entendeu? Eu estou falando, falando aqui A dica do telhado vai estar tá tudo no canal José Maria Lima O Rob do Zé me convocou aqui para fazer esse serviço E estaremos aqui à disposição Também se você vê esse vídeo No, no canal que Rob do Zé Dá um pulinho lá no canal José Maria Lima Que vai estar tá lá Muitas dicas legais, tá bom? O sol já está chegando, está brilhando. Isso aí vai ajudar a gente na nossa conclusão com um bom trabalho, ok? Então, cuidado com o sol. Não pode pegar o sol muito quente. Passa um protetor solar se o sol for muito intenso para não danificar a sua pele, tá bom? Então, vamos vamos aí chamar de novo aí o Robson, do Zé para eles para ele falar para você qual que é o processo, qual que é os projetos dele para o futuro do canal Raul do Zé. O canal Zé Maria Lima fica por aqui, aguardo você no canal para ver essas dicas, tá bom? Pois então, meus amigos, nosso projeto aqui no canal Raul do Zé é trazer receitas nordestina, receita onde eu fui criado, muito boa, tem um tio lá no Ceará, Ali em Jaguari, por ali, que entendi um pouco. Lá a minha tia Carmelita, ela faz uns bolinhos de milho caseiro. Esses, esses bolos acho que não vai fermento. Eles ficam bem firmes, os bolinhos. Entendeu? Você, você pega o um milho não muito seco, você cozinha o milho primeiro. Você mexe, moe ele bonitinho. acho que é assim, não me lembro bem mais. Tá com muito tempo. Tá com mais de 30 anos que eu comi esses bolinhos dela lá. E ela faz um cozimento, uma calda com rapadura desse bolinho e põe no forno, no forno a lenha para assar nesse tempo, era, era assim que fazia, ok? então eu vou atrás desses recursos, vou fazer alguma, algumas receitas de, de, de paçoca de, de gilin, essas coisas assim, legal e, gente, e todas, toda a responsabilidade das dicas desse telhado aqui vai ser agora com o Zé Maria Lima, né? Então, eu passo, eu passo essa responsabilidade dessas dicas para o Zé Maria Lima, tá bom? Então, ele que vai cuidar disso. Ele vai estar tá lá no canal dele lá, do Zé Maria Lima. Então, ele é o responsável de passar a dica para vocês. Vocês que não conhecem o canal Zé Maria Lima, aproveita, dá um pulinho lá, Te garanto que vocês vão achar vídeos muito bons. Ele postou um vídeo agora de escada, Onde o título é Escada de Lajota, uma hora de aula para quem quer aprender. Gente, é um vídeo espetacular. Só não faz agora quem não quer mesmo. O vídeo tá, tá voando. O vídeo é muito bom. Tá bom? Então aguardo. Que vocês vão lá, deixa o seu like, compartilha, ajuda aí o José Maria Lima a prosseguir viagem aí nessa caminhada, passando dica para aqueles que querem aprender mesmo, para aqueles que têm dificuldade, não sabe fazer serviço na construção civil, um telhadinho nesse aqui, gente, parece ser fácil, mas se você for confrontar um profissional para fazer esse tipo de telhado com essas telhas aqui que eu vou fazer aqui, vai dar que o Zé Maria Lima vai fazer dá mais de R$ 1.500, tá bom? Então, você vai lá, compra as telhas com esse dinheiro e faz a sua, o seu telhadinho, tá bom? Então, o Zé Maria Lima está aí passando essas dicas. E o Rob do Zé, eu fico encarregado de passar receitas culinárias e também receita de como plantar uma horta. Vocês conhecem aí Rob do Zé, eu tenho alface em carrinho de mão, eu tenho adubo orgânico, tem um monte de coisinha. O rapaz vai dar uma passadinha ali, ó, a, a, a, a obra está um pouco... Olha aí, a minha horta está um pouco aí em reforma, gente. A gente está cuidando, vai restaurar algumas coisas, entendeu? A gente não está cuidando disso agora porque estamos em processo aqui de construção do telhado. É só o Zé Maria Lima... É só o Zé Maria Lima concluir aqui o serviço dele, pô o telhadinho bonitinho, a gente vai retornar aí com os vídeos bombando. Bom, então te aguardo aí, Eu espero um pouco aí, um pouco de paciência... Pra gente concluir o nosso serviço aqui, que vai sair vídeos legais para vocês, tá bom? tá bom? Espero o seu like, um forte abraço, e até o próximo vídeo. Vamos aí com Zé Maria Lima também lá, e vamos aí com Robo do Zé, por aqui na nossa cozinha. Foi. tchau, tchau!